Vamos criticar aí mais um velho escroto deputado chamado Antônio Carlos de Mendestami. Profissão, professor universitário PSDB. Por isso que eu digo, PSDB é igual ao PT, não muda nada, igual a qualquer outro partido. Todos esses aí são estatistas e querem ao máximo controlar a sua vida. Então, olha a pérola aí que ele propõe. Projeto de lei para regulamentar o exercício da profissão de informata, que é o termo aí que ele está adotando para designar os profissionais da área de informática. É um mercado que não é regulado, funciona muito bem, não precisa de regulação nenhuma, nenhum mercado precisa de regulação. E existem muitos profissionais da área de informática que ainda apoiam isso, ou por ingenuidade, completa inocência, ou por pura canalice, porque o que eles querem é uma reserva de mercado. Qualquer um aqui que viveu antes aí dos anos 90, lembra o que era a reserva de mercado antes do, do Collor acabar com ela. né então, você tinha que comprar computador contrabandeado, você tinha que se virar para conseguir alguma coisa, né? E era um lixo, o mercado de informática aqui era um lixo. Depois é que foi, foi, foi aberto né, o mercado e aí as coisas começaram a acontecer. Sendo que ainda o Brasil é uma economia fechada, né? Você não pode importar à vontade, você tem tributação excessiva. E tudo isso é prática anticoncorrencial anti-mercado, anti-liberdade. Então, aí ele vai definindo as profissões, né? Analista, analista, analista, desenvolvedor, blá, blá, blá. Uh, e depois determina aí quem vai poder exercer a profissão, né? Possuidores de diploma de nível superior, é isso, aquilo, possuidores de diploma tal, né? Depois, no final, nossa, como, como ele é bonzinho, né? Os que, embora não diplomados ou sem certificado, em cursos tal... Uh, tem exercido a profissão de informática durante o um período mínimo de um ano, que possui carta de recomendação confirma requisita em cartório, quer dizer, olha a burocracia que ele, que ele coloca, né? Esse sujeito está tá ignorando que existem adolescentes ou pré-adolescentes fazendo aplicativos aí para smartphones, ou o que seja, né? Hoje todo mundo usa aplicativo e eles não têm nenhum curso, não tem nenhum diploma, não tem nada. Hoje qualquer pessoa minimamente interessada, se a pessoa for uma lan house, ela pode sei lá, aprender é, Python, né, uma, uma linguagem aí acessível, é, em uma tarde, e ela pode programar algo que ela quiser. Então, assim, por que, que você quer restringir essa área para pessoas que têm esses cursos, quer colocar essa burocracia, quer engessar o mercado, algo tão dinâmico, que funciona no mundo inteiro? E, e por que, que no Brasil tem que ser diferente? E aí, na justificativa uma excrescência, né? entendemos que a atividade profissional dos informados por oferecer riscos às empresas de usuários, ah, não me diga, não pode ser entregue a qualquer interessado, se for vídeo de qualificação, ah, é, então você vai impedir, como eu falei, né? adolescentes de programarem, de, de criarem jogos, de criarem aplicativos, é isso? A exigência de qualificação técnica e o estabelecimento de algumas restrições, blá, blá, blá, blá, certamente são necessários, necessários segundo quem, cara pálida? Quer dizer que para ser deputado, né, que é uma profissão totalmente inútil, você pode ser analfabeto. Né? Agora, para trabalhar com, com informática, que é algo útil, não, aí você quer impor limites. Aí, pior, ele ainda reconhece aqui, ó, a realidade tecnológica em que vivemos, na qual o usuário do computador pode desenvolver seus próprios programas e se conectar com o mundo, com todas as implicações daí decorrentes. E daí? E daí, e daí que alguém possa criar seu próprio programa e se conectar com o mundo? As pessoas são livres. Aí no final ele passa aquela velha visão né, equivocada de que o Estado é o indutor do desenvolvimento econômico. Né? Regulamentação do exercício é fundamental para que possamos fomentar reconhecimento e blá, blá, blá. Reconhecimento, todo mundo aí já... não é uma área que precisa de reconhecimento com a ajuda do Estado. Ela já é... ela simplesmente ela já existe e já funciona muito bem. Né? E não é o Estado que é o indutor do crescimento econômico. De onde tirou isso? Isso aí só vem de uma visão, uma mentalidade anticapitalista, antimercado, antiliberdade, que acha né, que o mercado depende do Estado, quando na verdade é contrário, né? o contrário, depo... o Estado é que depende do mercado. Porque nós é que pagamos o salário desses vagabundos, como esse deputado Antônio Carlos Mendes Mendestano. Então se há algo que deve ser regulamentado, deveria ser o próprio deputado, que é especialista em produzir lixo lixo legislativo que ninguém pediu, só vai atrapalhar a vida de todos. Então, se você quiser aí reclamar com o deputado, está aí os contatos, pode mandar e-mail e reclamar, se você é da área da informática, porque você é que vai se ferrar. E quem não é também, né? Porque Por que, que vai restringir a essa área? Beneficiar quem? A quem interessa uma reserva de mercado?